Olá, eu sou Angelita, do município de Marilândia do Sul. Eu sou psicopedagoga e trabalho na Secretaria Municipal de Educação. Conheci a ênfase educacional através de um e-mail enviado. É um curso excelente para os professores. Eu indico, recomendo e acho que todos os professores que atuam na educação infantil deveriam vir para a ênfase e fazer esse curso. Avaliar na educação infantil é muito complexo porque você está avaliando o desenvolvimento humano da criança. E isso precisa de base teórica, precisa de experiência e precisa também da prática na sala de aula. Esse embasamento, tanto teórico como prático, o ênfase educacional, ele oferece nos cursos e oficinas em que realiza, tanto online como presencial. Então é bem recomendado.